Vídeo… Abertura. A, vi, é… Abertura. Vídeo. Netflix Bom dia! <risos> não, bom dia? Vou... É bom dia estranho. É Eu normal. digo oi também. Não, Tem que ser bom dia? Bom dia. dia. É. É. Só uma coisinha. Pensa que você... o meu olho tá, ca... tá dando uma coisinha com o meu olho. Só bate assim, Abri. Ah, não, não. É, não. não Não esfrega. Bate. O espelho é meu, tá? <risos> Gorda sem leque, <risos> perdição. Lá, ele é dois, três e. <risos> Dia Estranha! Estranha. Tudo bom? Bom dia, estranhas do Brasil e do mundo! Bem-vindas ao nosso canal Azurça! Tudo Chegaram! Bom. Tudo bom! Isso, Azurça! Gente, vamos falar coisa séria aqui nesse canal! Ah, vamos falar uma coisa legal. séria! Vamos, vamos! O vídeo de hoje é sobre... Netflix. Esse canalzinho que todo mundo ama, escolheu o próprio conteúdo. Cara. Esse app maravilhoso no nosso coração. Que tira as nossas séries quando a gente menos espera, eles arrancam a série ah. fora também. O que mora com a segunda temporada, quando o depois de um ano, cinco mil anos aparece. Não mas sei é se é a sequência é... ou se eles fazem uma grade. É igual relacionamento de irmão, a gente <risos> ama, mas quer matar. Nossa alegria! <risos> É isso, é o melhor definição pro Netflix que eu já vi na minha vida. E no seu caso, que é gêmeo, como faz? Amo, amo, amo. Se puder, socar, vou socar. Então, né, Guto? O vídeo de hoje é sobre isso, gente. Vamos mergulhar nesse assunto? Vamos! 1, <risos> Acho que até rastei a base da testa. <risos> Tirei até a base da testa. Tirou até a <risos> pele. A testa carimbada. Até essa carimbada não é esse bobão não acorda. Quer <risos> ser bobão? Não abre é o olho. Ficou tão bonitinho. Não, mas no Dragnet, quando eu ligava a câmera, eu fazia Acordava, aí, né? É, mas eu... tem uma ceniza que tá tão bonitinha assim, quando a gente começa a falar do oitavo, você tá assim, tá muito bonitinha tratada assim, saca? <risos> Toma longe agora. É o miolo ou é abertura ainda? Praquete dois vídeos, Netflix, conteúdo barra miolo. Ah, Eu vou começar perguntando para ti qual é a sua… A ah, Não a que você tá assistindo no momento. Uhum. A que você mais ama da vida toda, até daqui, até Marte, voltar. Desde que abriu Netflix, a coisa que você assistiu lá. Que você <coughs> mais amou real oficial, assim. Tipo, ai ah, que dor, amei demais. Cara, assim, tipo, essa pergunta é meio louca, porque… Não, fala logo, Qual que é a… Ai, things, tá? Essa daí eu comia, assim, eu olhava aquilo todo dia, aquela magia. Aquilo ali... A minha lente tá no lugar. Tá. Tô falando... É, é, ela tá no seu ah! Então, o Stranger Things... Foi, tipo assim, eles são muito fofos, muito queridos Depois de ganhar o mundo Todo tapete vermelho, tava lá com as crianças ah, maravilhosas É muito fofo é ver eles no tapete vermelho porra. não Só os look babadeirinhos Que gente? look é aqueles Eles são muito estilosos Miniatura de superstar Mas calma, isso foi a primeira série que eu mais curti É, por que Titãs? Porque eu, eu era colecionador Eu consumia eles Desde criança mesmo, real Eu tinha pilhas e pilhas e pilhas Tudo organizado de gibi e hoje a gente fala HQ, né? É, HQ. HQ não né? vamos denunciar que a gente é velho, falar gibi aqui, velho. Né? <risos> que nome velho, uma palavra estranha até. Enfim, eu era o rei da revistinha. Minha mãe ficava puta, porque o meu quarto era assim, todo arrumadinho, e aquela pilha de gibi, de revistinha, falo mesmo. Ficou na minha memória até hoje. Agora vai entrar um sapinho aqui, tá? A Ravena, querido. Olha como ela é doida. Do que... Ah, não. A Ravena é do cabelo azul, né. É, meu filho, não. a Ravena é filha não do sei. capeta. Vai, Eu digo não. Eu tenho nada não, porque tenho o Jesus Cristo dentro do meu coração. Essa que eu quero ser. Quer ser é quem? Eu quero ser o cabelo vermelho. Esqueci a Estelar? A Estelar, é essa que eu me identifico. Sério? É, eu não sei, porque eu acho ela… Eu acho a Ravena… A Estelar é uma alienígena mesmo. Então, essa é que, que eu… na eu... Gariana. Essa que eu me pego, assim, é que me, hum. me liga. Porque que essa estranho. outra Ravena, eu acho ela meio dramatiquinha demais. Ela é muito adolescentinha. Ai, ah, é do doizinha. Eu gosto, Pi, tá na do porta. Rolê. Tudo bem, é, te entendo. Meu rolê tá é na P. porta. Te entendo, essa Cunha. Só que tem um pequeno porém. A série, na Netflix, eles estão retratando a Raveira como uma adolescentezinha. Ah, o então, mas a própria <risos> <risos> <risos> Bom, a minha preferida, na verdade, a série da minha vida, Herói mesmo, que eu amo mais que tudo no mundo, ela entrou no Netflix e saiu. Então não sei se vale considerar hum. que é o American Horror Story. E tipo, uh -huh. eu, tenho um eu tenho um problema, eu tenho um problema com essa série assim. Porque eu gosto de todas… Assim, tem, a bonda, tem a Aham. temporada bunda, tem a temporada bunda. Todo mundo sabe disso, cada um cada uma ama uma temporada. Mas porque são temporadas de uma história só, né. Então a, a história começa naquela temporada e termina. E a outra temporada é uma outra história. Então tem gente que ama umas, tem gente Exatamente. que odeia… Tem gente, enfim, Aham. essa é a série que eu mais amo no mundo, assim. Uhum. Na vida, me enterra e coloca <risos> uma foto no meu cachorro, assim, Sim, No Netflix, eu tenho um problema, assim, ó. Fico descontrolado. É Black Mirror. Uhum. Black Mirror é um negócio assim, muito uhum. nervoso. Também. É muito nervoso. Né? É, eu é. também acho. É, tipo... tem que ter cuidado assim. Eu comecei a assistir também e fiquei. Oi? É. Então, um de meda. É tipo, bronca atrás de bronca. É, okay. Babada atrás de babada. O legal é que cada, cada episódio é então... uma coisa. Também, eu também curti por isso. Eu é, eu, é, uma é coisa... eu gosto. Às vezes tu pego mais uma série. É difícil. Eu pego todas legais. Eu pego, pelo menos por enquanto. Mas às vezes tu, tipo. No Black Mirror, assim, tu vê cada hora uma coisa, então, tipo, é, é legal. Não precisa ficar assistindo. Não, tudo, não. Você vê que é impossível você assistir Não tem como brecar, você vai indo um ator é, outro, exatamente. assim, ó, parar. Eu não, eu parei, porque eu fiquei um pouquinho de medinho, só assim. É, ele meio que dá uma torcida na mente do fulano, é, assim, ó. Sim, eu fiquei um pouquinho também, tipo assim, eu falei. Você para pra Comecei pensar. a ficar. Comecei a, a pegar pra mim aquilo, fiquei meio. Eu dei uma paradinha um pouco. Você para pra pensar no rolê, assim, ah. tipo, o que tá acontecendo. É. <risos> Yeah! Essa eu vou falar o nome agora, eu vou colocar o nome aqui. Mas é uma. É, são também acho que 18 episódios, uma coisa assim. Fala logo! São só animações. É tudo de animação. <risos> Tem três nomezinhos. É, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Essa daí, é, and love that Exatamente! And robots. Robots. Yeah! É muito boa! É uma muito série bom. nova. Essa intro fez pouquíssimo tempo Sim, agora, é né? Eu vi dois episódios, eu falei, gente, que isso? Então, é, é aquele... e também esse rolê, são várias historinhas. Cada episódio é uma episódio historinha diferente. são todas de 10 minutos, é muito curtinho. É muito tipo, legal. Em muito duas possível. horas, você assiste a série claro, inteira, né? É aquele desenho animado, que não é pra criança. <risos> é aquela animação que tu fala, nossa, sangue, sério, drogas, ok, roll. Tá tudo ali, e é muito gostoso de ver, sabe? Elas têm esses três elementos, que é o nome da série, uh -huh. que é robô. Uh -huh. Aham. Amor e morte, Aham. tipo. Todos os episódios têm. E aí, cada episódio, ele é dirigido por um diretor diferente, oh, um animador Aham. diferente. Então nenhuma animação tem a ver com a outra, nem o estilo de animação. Aham. Tipo tem uns, tem uns que é ultra realista, Sim, tem uns que isso. cai pro mangá. Exatamente. Tem uns que cai pra um desenho mais infantilóide, mais… Tem ali o a morte, o pesadaço, santo, Tem o Tem um que tem uma boneca, assim, maquiada que é maravilhosa, uma mangá… Sim, uma que ela, que ela tá se maquiando, Exatamente. assim, e ela um assassinato. Exatamente. Hum. Spoiler, pode falar. Gente, tem... Eu vou ter que segurar a boca dessa bicha toda a história porque ela vai soltar vários spoilers. E eu tava no episódio um dia, e eu tava meio distraído, assim porque eu tava fazendo um negócio… E quando eu olho que tinha? Dois gatinhos transando. Dois bichinhos transando. Com eu telhadinho. Ai, assim, que você! Manda, não quem né? não quer, quem, quem não nunca é? Quem <risos> nunca Quem nunca? Quem nunca? Quando não... o mundo tava caindo, tava lá numa trepadinha. Assim. que ótimo! E eu tenho gato em casa, saca? Eu tava com meus gatinhos na sala, quando eu olho, eu falo… falei. Ah, posso <risos> São muito crianças. E na casa dos outros, pra ficar reclamando <risos> do tapete dos outros? Que anda, que tu quase quer pra trás, quer é pra cara. Tá, amo, amei as séries que você meteu na roda até agora. Mas eu preciso meter uma que, hum. tipo, pra mim não dá. Não VVC. dá VVC, não minha autoridade. Sabrina. Sabrina é um assunto pesado pra mim também. Porque é. a Sabrina entrou no Netflix recentemente também. É uma uhum. série nova, relativamente nova. Só que ela é uma releitura de uma série dos anos 80, se eu não me engano. Acho que 90, Sabrina, né? Ah, não, é 90. É, já é 90, Sabrina. É, é eu confundi. Com a feiticeira, a feiticeira, feiticeira é, 80. É, é 80. A Sabrina 80. é anos 90, sim. Que na real também a feiticeira é CT do ano passado anos 80, é, anos ah. é, isso, que eu amo também a feiticeira. Nossa. Mas vamos falar da Sabrina. Sabrina. A Sabrina é essa série que também tá causando uma mini polêmica, essa releitura nova. Porque a dos anos 90 <risos> era uma, uma série meio teenager, meio sim. adolescente, assim. É uma menina que era aprendiz de bruxa, igual é né, nessa temporada atual agora. Só ela ia pra escola, ela tinha as amigas da escola… Ela mais, seção da tarde, assim é, mesmo, é, assim, é, sabe? Porque, é. tipo, ela fazia umas magiquinhas, uh -huh. inovencivinhas, é. comediazinhas, comédia, tá, tá, tá, tá, Aí fizeram a releitura nova, Nossa. que parece que me ligaram pra perguntar. <risos> ligaram assim, ó, Enzo, como você quer que faz essa nova agora? Oh, Porque puta que eu parei, ah. oh, o bagulho é do capeta. Eu digo não eu tenho nada não, porque tem o Jesus Cristo dentro do meu coração. É nervosíssimo, assim. É, mas não é também. Porque assim, depois que eu assisti a temporada toda hum. eu fui ver matérias e tal, tá, tá, tá. os escritores falam que apesar… Porque assim, eu falei, falei, falei, não falei hum. o ponto principal, né. A série, ela aborda o satanismo, de fato, como religião. Que não é o oposto ao cristianismo. Tem que falar também. Porque eu sei que no catolicismo, cristianismo, tudo que envolve Jesus. O oposto, né? Capê. É, Não é que... Ai, ah, capeta, pai, meu pai é capeta do céu. Não é isso. Não é essa devoção como tem por Deus. Que eles têm por capeta. Não é isso. O satanismo, ele, ele te dá um livre-arbítrio pra você... Praticar o que você tem vontade como ser humano. Boneca russa. Eu também, eu olhava assim, eu passava pela série, eu não tinha tesão de ver nenhum. Aí um dia eu falei assim, eu acho que foi até minha sobrinha que pegou e começou a ver. Cara, boneca russa. Aí eu assisti, eu assisti também. E eu amei, eu amei muito. Não, para, para, calma, porque assim, a Nádia, tá? A Nádia, ela é um de nós. Ela é uma. Amiga tá, minha. ela é. Não, ela é nossa. Ela... Ah, ela só não é. No... Bom, ela é um. Ah, Renzo, é é, assim, é sim, é sim. é, é, é sim é assim. Porque assim, é uma pessoa. Cara, essa série ela conta a história de uma mulher que tem um dom. Não sabe se. Gente, Fica... não dá pra dar spoiler se muito se... aqui. É... Mas não sei se é um dom, se é uma maldição, se é uma. Sabemos de muita coisa. Porque a série já acabou, a primeira temporada acabou, a gente assistiu, mas a gente não pode falar isso aqui agora. Isso, mas... spoiler. Boneca russa. Começa Tá lá no banheiro da, do Assi aniversário assistam, dela. Assistam. A história de uma mulher que morre e volta pro no dia, dia do aniversário, aniversário dela, de 36 anos, se eu não me engano. E, mais especificamente, ela volta pro banheiro da festa do aniversário, que é no apartamento da uma melhor amiga, amiga dela. Amor, amor, amor. A java maluca. Ela é japonesa. Maluca. Roxane. Roxane. Dex Dexane. Dexane. Ai, como que é o nome dela? A boneca rosa. Amiga. amiga. Aí a gente entra no texto. Maxine. Então, ela cara... acorda toda vez que ela morre, ela tá, acorda é assim que no banheiro. Tá falando, tá? <risos> ela tá falando finalmente. <risos> ela resolveu vir falar. Os outros vídeos ela só rirem nesse vídeo. Ela resolveu falar hoje. Mas ah, já que você tem muito a dizer, fala. Ela aproveita. <risos> <risos> Maxine. Maxine, que é uma artista plástica. Uma artista plástica, uma artista japonesa. Pô, tudo maluco, gente. Não, ela é incrível, ela é maravilhosa. É. Ela tem um look super legal, ela tem uma maquiagem que eu fiquei apaixonado. Que eu já quero fazer na Drag Nights. Ela é uma maquiagem tipo Drag Nights, que é um, um delineador Fazendo maravilhoso. Um de mentira, assim. E a roupa também é a muito louca. É muito ela tá com uma, uma, uma blusinha por cima de outra blusa bufante. Com body chain por é. cima… Com nos colar junto é bem o figurino. É bem legal. Assistam, não dá. Assistam fora. A boneca Assista, russa. que é, é genial. Muito e É muito é fácil genial. de assistir. Quando você vê, já tá na metade do, do da temporada. Posso falar? Então a ah, não. não, agora é minha vez de falar. De ah não, pode falar. Isso, porque isso já falou da primeira. Já bom, eu vou contrabalancear <risos> essa Como boneca coisa? russa. Com uma série que também é bem pesada. Bom, todas as minhas são pesadas. <risos> né? né? A gente já sabe. A gente já sabe disso mesmo. Você já assistiu uma série que chama Dark? Hum. É só isso, não? Dark. Só apenas, é. apenas isso. É. Apenas isso. Apenas. Dark. <risos> Gente, é uma série maravilhosa. Eu já passei por ela. É uma série maravilhosa. Tem um sanguinho assim? Não, eu acho que é um menino com uma capa amarela numa floresta, assim. Que é esse… Oh. É. Ui! É, é um, é um menino de costas, de capa amarela de chuva. E floresta, oh! assim. É Não. É bem babado. E é muito inusitado, porque quando você pega pra assistir você tá achando que é uma coisa. E aí, é... primeiro começa que é uma série alemã, realmente feito na Alemanha. Em alemão, uhum. eles falam alemão. Se você colocar na linguagem original da série, vai em alemão, não vem em inglês, não. Uhum. Mas tem legenda e tem também dublado. Então tem toda a estética de lá mesmo, e enfim. Não, ele já tem, ele já tá na Netflix, eu acho que já não faz uns dois ó e três anos, é. E aí começa, eu acho que nos anos 80. Então, menino numa família normal, papapá. De repente, o menino, eles moram perto de uma florestinha. Então, sempre que a família mora perto da floresta a galera vai na floresta lá, brincar, as crianças, né. <risos> Lógico. É, e a escola é perto da floresta. É tudo um bairrinho meio pequeno assim, sabe? Sim, mas a floresta ali pra assustar já. Tá ali já, já a gente sabe que o, o babado pra... vai pegar, Não. é ali mesmo. <risos> tá ali o terreno pronto pra cagar o rolê. E aí tem… É um Pai, a mãe, o filho e dois filhos. Um volta da escola, passa em casa, larga as coisas, vai pra selva lá a brincar com a criança e ninguém nunca mais vê a pessoa. Ninguém só viu a criança. Eu já começo com medo, assim. É namorado. Não vejo isso sozinho em casa, por exemplo, sério, assim eu já não gosto de ver sozinho. Só desse. só <risos> eu não via sozinho. Back Mirror, eu vi com a Nicole, assim. Né, a Nicole, tu sabe disso. A gente, ela falou, vamos ver, eu falei, vamos! <risos> Quando chegar em casa. Cobre-se. Eu também tô com medo de falar dessa série, gente, porque eu tô com medo de meter os spoilers então, sem querer. É, esse é o problema, dá muito, tempo, dá muito medo de fazer esse vídeo, nosso é. de Netflix, de dar spoilers é. sem querer. É uma série difícil de entender o que aconteceu, o que tá acontecendo. A série ela se passa atualmente e nos anos 80. Só que as simultaneamente, as histórias vão acontecendo junto. Olha que legal. E aí, isso. Hum. Essa, essa forma de contar o roteiro, ela dá uma confusão na cabeça. Assim, hum. várias horas. Olha os cabelos da de hum. aqui, ó. Gente, meu quarto tá cheio de peruca. Se desse pra ver. Desse 380 de aqui, vocês iam ficar em choque. Porra, que eu estive das Dré, pessoal. É, é, é, bem louco, é bem louco. Legal, legal. E é, é a direção de arte também, como a gente falou agora, mas é uma direção de arte maravilhosa. Ai, gente, assim, sabe? Tipo assim, a. Ah, e. Perdi um pouquinho, só um pouquinho. Ah. Inclusive, queria mandar um beijo. Posso mandar um beijo? Não, não, não, não. Queria mandar um beijo, primeiro de tudo, pra Pietra, que é a filha da Thalita, que é uma amiga minha. Eu que escolhi o nome da Pietra, inclusive, Ai, Eu sou Pietra. meu padrinho, Pietra. Ela tem um canal no YouTube também, Ai, eu vou lá querida. dar um like aí, e tá, né, Ela é super fofa, Pietra. E queria dar um beijo pros meus sobrinhos também. Que não podem assistir Sabrina, porque depois vocês não dormem, beleza? <risos> beijo, Bruninho. Beijo, Angelina. Beijo, Catarina. Beijo, Júlia. Beijo, ah. Eduarda. Beijo, Mel. Beijo… Gostei! tem? Eu tenho muitos sobrinhos. Assim. Eu tenho que mudar pro Meus, então, manda. Beijo, Nicole. Beijo, Stefano Beijo, Gabriel. Beijo, Fernanda. Beijo, Luísa. Olha, o dela é mais curtida. Fala pra gente, se vocês quiserem, gostar do assunto? Quer saber mais de série que a gente gosta? Filme que a gente ama? Manda a série de vocês pra gente! Escreve aqui embaixo, se vocês querem Não. que a gente faz um vídeo dois de Netflix. Ou se vocês quiserem que a gente fale de uma série nova, indique série pra gente. Outros filmes. A Netflix também tem documentários maravilhosos. É, Eu tenho é. um pra falar já aqui, que nem posso falar agora, porque não vai dar tempo. Não se esqueça... Se inscreve no, no canal. canal! Como todo vídeo também... Soquinho da Eza! Dá o um soco aqui <risos> também, dá o um like, que a gente fica feliz fica animado com os likes, né? Muito legal, o eu... like de vocês, sabia, galera? De verdade. Muito bom pra gente. A gente se anima com isso. A gente já fez muito conteúdo legal, né, cara? É. E o nosso último vídeo, vocês estão vendo, vocês estão assistindo o Drag Night? Gente, coisas. Vocês estão vendo? Esse foi real. Vocês estão vendo o Drag Night? Vocês estão vendo o Drag Night? <risos> A gente vai deixar nossas redes sociais aqui, pra vocês conhecerem a gente melhor. <risos> no Face, no Insta, tá. As ursinhas. Muito obrigado. As ursas! Muito obrigado por assistir a gente de novo. Valeu, galera. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo.